Olá, para ter direito ao certificado dos cursos na UFPR aberta, é preciso a informação do CPF. Você pode inserir o CPF no seu cadastro. Mas, se você já tem o cadastro, você pode verificar no seu perfil. Para isso, é preciso estar logado na UFPR aberta, e acessar o menu que fica no canto superior direito de qualquer página na plataforma. Selecione o perfil, e depois na configuração escolha, modificar perfil. Vá para o final da página, escolha sim para o certificado, insira o CPF e clique em atualizar perfil. Mais informações sobre o certificado é preciso entrar em contato com o coordenador do curso ou na página de informações do evento. Obrigado pela atenção e até mais.